acontecendo é, é graças a muitas mãos. É, como que a gente vê essa coisa que está ligada na cultura caipira, essa cultura do multirão, ela é muito rica porque cada mão, cada pessoa que ajuda a picar uma comida, a carregar um cabo, ao que seja, é fundamental, é peça-chave. Essas pessoas elas aparecem e elas fazem isso com prazer, com alegria, com amor, com comunhão. Eu sou a Nádia Campos e esse, esse festival ele começou, você me perguntou sobre a questão da mulher e eu acho que tem a ver já com o começo. Eu tive um sonho no começo do ano que a gente fazia um encontro de viola aqui e falei com o João Arruda. Eu falei, João, sonhei que a gente fazia um encontro de viola lá em Pocinhos e tal. E aí, no mesmo dia que eu acho que eu contei pra ele, eu, logo em seguida ele já foi contando pra outras pessoas: bora fazer, bora fazer e tal. E aí eu ainda brinquei, falei: ah, vou pensar duas vezes antes de contar um sonho pro João. Eu sou o João Arruda, tenho 32 anos, sou violeiro, produtor e sonhador. Bom, nós estamos aqui reunidos no Vale da Pedra Branca, né? Pra celebrar, né? Pra festejar um encontro, né? de violas e sonhos com a natureza, né? essa coisa do sonho e com a energia que ele colocou e das pessoas que, que a gente conseguiu ir agregando em torno desse sonho. E a vontade mesmo é, era reunir os violeiros em torno da viola, da cultura caipira, que é algo é, rico da região e do lugar, que é uma coisa que eles têm de muito valor. É, esse lugar aqui é um lugar muito especial, um santuário ecológico, né? Nós estamos numa, numa luta há bastante tempo aqui para a preservação desse local, principalmente contra a mineração abusiva que tem aqui, né? Tem um, um minério do granito, né? que na verdade é um, um é ornamental, puramente ornamental, que vai para a China para ser pia de madame. <risos> Estamos nas beiras de uma, uma grande cratera, né, de um conjunto de vulcões. E aqui é justamente o ponto mais alto da borda dessa cratera. E por ser a zona mais alta e ter um granito aflorado, que é característica dessa região, ela é um grande reservatório de água. Graças a uma resistência aqui no nosso território de Caldas, uma resistência histórica que nós temos, conseguimos construir em 2006, após um longo período de estudos, reuniões, audiências públicas, tramitação de projeto, de debate, discussão a aprovação da lei 1973-2006, uma lei municipal que cria a APA Santuário Ecológico da Pedra Branca. Então uma área de proteção ambiental que permite atividade econômica, permite inclusive a mineração, desde que seja atividade de mineração que já estejam instaladas e com a licença de operação. Então ela conseguiu, essa lei, gerar um grande pacto na cidade em 2006 para manter os empregos gerados pela atividade de mineração, naquelas que já estavam em andamento e devidamente licenciadas e ao mesmo tempo preservar esse patrimônio que não é um patrimônio só nosso é um patrimônio mundial de grande relevância né essas reuniões essas, esses meios da gente ir para essa luta tem sido muito desgastante muito é, muito difícil né por conta do poder econômico da região politicagem e tal né então a gente criou esse festival para a gente juntar né, as forças, mas ir pelo lado não do embate, né, da luta. É uma luta, é uma revolução silenciosa, e através da arte, né, através da viola, através desse instrumento que é tão importante também, né, um instrumento da cultura popular, que é muito ligado à natureza também, às pessoas do campo, então, isso faz a gente conseguir aglomerar, juntar o povo da região para festejar, né? celebrar né? essa luta, celebrar as conquistas dessa luta que a gente tem há um tempo aqui. E, e para juntar as forças mesmo, com essa ideia de mutirão, né? das pessoas se juntarem para fazer comida, para fazer uma festa, para pra... os artistas entrando nessa corrente assim, lindamente, assim, as pessoas vindo doando sua arte, seu trabalho em prol dessa causa, né? em prol desse lugar lindo, né, em prol dessas pessoas e, e para que a vida continue, né. A minha praia é sempre a natureza. Rio, riacho, pássaros, montanhas. E, e falando em montanhas, não tem um estado mais montanhoso do que Minas Gerais. Aí eu vim parar aqui, com a convite do professor Carlos Rodrigues Brandão, doutor em antropologia, meu parceiro. Está por aí, fazendo palestra. E nós estamos aqui com um, vocês, filmando um documentário para engordar a nossa Pedra Branca. Então, é um lugar que agrega, tem agregado pessoas de todos os lugares, não só do Brasil, senão do mundo, da América Latina, né? que, que passam por aqui. E, e é uma região maravilhosa, né? uma riqueza, uma paisagem, uma riqueza da, da agropecuária, né? da, da produção mesmo. Então a gente vê que realmente é isso que precisa ser valorizado. dos ventos, ontem a gente falou no festival né, do Carlos Rodrigues Brandão, que é uma figura-chave para que isso esteja acontecendo, porque ela sempre acolheu com muito carinho nós artistas, é, né, pessoas que gostam da natureza, e nos ensinou a amar e respeitar esse lugar. Isso que a gente quer com esse festival. Então, quando a gente fala festival Pedra Branca de violas e sonhos, nós estamos falando de recuperar a nossa força, acreditar em quem nós somos e apontar o desenvolvimento que tem a nossa cara. Sem sonho não se vive, né? Sem sonho não se vive. Tem que sonhar. Ainda bem que a gente pode sonhar. Eu sonho é que as pessoas frequentem esse lugar, ter um turismo ecológico consciente, né? Um turismo rural consciente. Esse é meu sonho para esse lugar. Que, é, que, ele, que ele se sustente de outras maneiras, que ele seja sustentável. Simples assim. Então, o meu grande sonho é uma sociedade em que as pessoas se sintam efetivamente cohabitantes desse espaço, que é aqui Caldas, que é Minas, que é Brasil, que é América Latina, que é o planeta Terra. Estamos juntos na mesma jornada. Esse é o meu sonho. meu sonho é a gente continuar é, vivendo em comunhão a natureza, o ser humano consigo, né? que, que as próximas gerações possam ser melhor do que a gente nesse sentido de cuidar de, de si, cuidar da terra, né? que possam ser mais felizes.